De uma maneira geral, as pessoas costumam ser muito rigorosas com os outros. Isso que inclui os nossos pais, os nossos filhos, os nossos governantes, mas, por outro lado, somos pouco rigorosos com a gente mesmo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer alguns princípios espirituais que Jesus disse a gente espelhar em nós aquilo que a gente quer impor pro próximo. E a gente pode começar por aquele princípio que é chamado de regra de ouro que é, ame ao seu próximo como a si mesmo. Esse que é o segundo maior mandamento de todos, sendo que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E nesse mandamento que resume toda a lei e os profetas, existe um nivelamento do próximo conosco. Isso significa que se eu me amo nesse nível, então eu devo amar o próximo no mesmo nível, nem a mais e nem a menos. Alguém ainda poderia dizer que existe um princípio de igualdade dentro desse mandamento. Um outro princípio que mostra essa equivalência é a questão do perdão, porque quem sou eu para não perdoar o meu próximo? Jesus disse que se a gente perdoar a ofensa dos outros, então o Pai nos perdoará. E se a gente não perdoar os outros, então o Pai não vai nos perdoar. E nisso a gente percebe que a gente é chamado a ser filhos de Deus, a ser a semelhança dEle, pois devemos ser misericordiosos com o próximo, assim como Deus é misericordioso com a gente. Devemos ser perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito. Agora eu quero que você perceba que mesmo existindo esse nivelamento, existe uma ordem de prioridade. Por exemplo, Jesus disse, não julguem para que não sejam julgados. Não condenem para que não sejam condenados. Perdoem para que sejam perdoados. Jesus também disse que a medida que a gente usar para medir alguém vai ser usada para medir a gente mesmo. Que é aquilo que Jesus ensinou. Por que, que a gente fica reparando no cisco que existe no olho do irmão, sendo que existe uma trave nos nossos próprios olhos? Como a gente pode falar para alguém, deixa eu tirar o cisco aí no seu olho, sendo que existe uma trave no meu olho? E aí que vem o ponto, existe um princípio de igualdade, mas existe uma ordem de prioridade. Primeiro a gente tem que limpar os nossos próprios olhos, para depois ajudar o próximo. Até porque se eu não estiver enxergando direito e for tentar tirar o cisco no olho do irmão, eu posso acabar cegando ele de vez. E para concluir, eu estou querendo dizer que existe sim um espelhamento. Tudo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim, eu também vou fazer para o próximo. Mas sempre que eu quiser aplicar uma regra com muito rigor para o próximo, eu devo me lembrar que essa regra deve ser aplicada antes a mim. Até porque, quando a gente inverte esse processo, recaímos numa condição de hipocrisia, palavra que no grego também significa fingimento. É curioso também perceber que literalmente a palavra hipócrita significa ator. E essa atuação consiste no fato de que eu tenho problemas na minha vida que eu não solucionei, mas quero mostrar para as pessoas que eu tenho tudo resolvido e que sou uma pessoa santa. Então, quando eu tiro o cisco do olho de alguém, eu automaticamente tento convencer as pessoas que estão próximas a mim que eu sou uma pessoa consertada, redimida, arrependida. Mas o problema é que Jesus diz para esses atores que eles se comportam como túmulos caiados de branco. Quer dizer, por fora parecem estar muito bonitos, mas por dentro estão cheios de podridão. E em resumo, uma conclusão que eu tomo para mim é que eu devo aprender a ser muito mais rigoroso comigo do que com o próximo. Até porque se eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, então eu vou ser misericordioso com o próximo. E Jesus mostra com isso que toda transformação espiritual, ela deve vir de dentro para fora. A prioridade está em transformar primeiro a nós mesmos, para que depois tenhamos condição de mudar o próximo. E não que a gente tenha tanto poder assim de mudar as pessoas, mas pelo menos a gente vai ter autoridade para poder falar. Mas se você tem interesse nessa discussão a respeito de qual é o limite da mentira, do falso testemunho ou da hipocrisia, então dá uma olhadinha nessa live que a gente gravou aqui no canal e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!